Fala família TW, tudo bem? Hoje nós vamos para mais um quadro do canal, tá? Um quadro que eu vou fazer diariamente após o fechamento do mercado. O objetivo, pessoal, desse quadro é basicamente fazer uma análise de como o mercado se comportou, de preferência o é, um mini dólar, tá? E também trazer um operacional para a análise, tá? Então a gente vai fazer isso dia a dia de segunda a sexta, tá? E a gente vai ver qual vai ser os resultados para os próximos meses. Eu vou fazer uma análise aqui que vai ser sempre em torno de 5 a 10 minutos de vídeo Não vai ser um vídeo muito demorado Então todos os dias, provavelmente entre as 7 e as 8 horas Eu estarei postando esse vídeo, ok? Então vamos lá, vamos para a análise de hoje Você pode perceber que hoje o mercado ele fechou mais ou menos aqui nos R$ é, reais e 41 centavos Foi quando, quando eu estava vendo, né? E ele abriu hoje nos 54 e 10 hoje, né? Porque aqui o, o Trading View está um pouco desatualizado enfim, qual foi é, o, o ponto hoje para poder fazer a operação? Pessoal, hoje o que eu enxergava para poder fazer operações de day trade, em, levando em consideração que eu não fiz nenhuma operação, tá, pessoal é, era pontos de venda. Primeiro, primeiro que ele está muito distante da média móvel de 20 períodos no diário. Então, isso já mostra um pouco que quem comprou vai querer realizar né, e mostra que o, pe o preço ele tende a se reverter. É, Para a média, né? como se fosse um imã né? A média, claro que ela vai é, em tendência né? é, em relação ao preço Mas o preço tem a tendência também de retornar à média Como vocês já devem saber Então, a gente tinha um ponto interessante aqui tá? Se eu, se eu dar uma olhada aqui no time, se eu diminuir aqui um pouco o time vocês vão perceber que eu, que eu tracei alguns pontos de suporte e resistência. Muitas pessoas têm dúvidas também de como eu traço esses, esses pontos de suporte e resistência. Pessoal, os pontos de suporte não são necessariamente pontos fixos, né? vocês já devem saber disso, e sim regiões onde o preço tende a, a causar uma determinada volatilidade. Então, eu escolhi algumas regiões possíveis, tá? Uma foi aqui no 54,91, onde ali por volta de janeiro de 2021 a gente teve uma alta volatilidade. Então, eu peguei ali uma extremidade de preço aqui no time diário mesmo, tá? Outra região de suporte foi ali em, no dia 4 de fevereiro, mais ou menos. Foi uma região de média, né? Uma região da média de 20 períodos aqui também, tá? Então, você pode perceber que essa região, essa região foi uma região muito boa de suporte, que depois foi utilizada como resistência. Mas essa região de resistência ela foi rompida né, após muito esforço, mas também virou um suporte e depois virou uma resistência aqui, como vocês podem, é, como vocês podem estar percebendo. Tá? Então, esses dois, esses dois pontos de, de suporte e resistência, vocês já sabem, né? Suporte quando rompe vira resistência Resistência quando rompe vira suporte Não é novidade para ninguém Aí depois eu tentei trazer pontos mais próximos né Então os pontos que eu tinha de referência Era esse ponto aqui de 20 de maio né? Foi, foi um ponto para mim interessante, foi um ponto onde teve um, uma grande fuga do movimento, foi um ponto inclusive que teve uma bandeira de baixo aqui, né? o preço aqui é, vindo para a média de 20 períodos, que já era uma média ascendente, e abaixo da média de 200, né? que é a média, a média mamãe aí da gente. Né? Então o preço caiu, caiu forte, então para mim era importante, quando ele caiu ele fez um fundo, tá? Ele fez o um fundo e esse fundo foi aqui, ou esse topo, né? Então, esse, for, esse topo eu acreditei que seria um, um ponto interessante também para a gente marcar. Porque futuramente, como é uma região próxima aos R$ 5,00, não que eu acredito que o mercado vai vir aos R$ 5,00 até o final do ano, não. Mas que eu acredito que seja um ponto interessante para a gente marcar. Então, eu marquei a extremidade daquele ponto. Não marquei a extremidade desse, a, desse, desse suporte aqui porque está muito distante, né? Então, eu não queria ter um monte de linhas gráfico Eu queria ter algumas linhas um pouco mais objetivas. E vocês vão entender o porquê, ok? Então, você pode perceber aqui que ele foi fortemente rompida, né? Mas depois foi bem utilizado essa região como média. Lembre-se, pessoal, apenas pontos de região, não são pontos fixos. Então, não se apegue a esses números fixos, ok? Então, você pode perceber que essa zona aqui de suporte, ela virou resistência, resistiu bem ao preço, né? E brigou por muito tempo até romper. E essa zona antiga aqui, que era a zona de suporte... Virou resistência aqui nesse ponto. Enfim, essas foram as marcações, não queria muita coisa para não embolar muito, tá? Então, vamos para a análise é, dessa semana. Pessoal, o que é que eu acredito? Eu acredito que o preço está, entre aspas, um pouco caro, tá? É, eu acho não necessariamente caro, mas assim, um preço que ainda dá para ser precificado. Principalmente porque tem um pequeno gap a ser corrigido, que foi um gap, assim, interessante, que foi principalmente aqui no dia... 23 de setembro, do mercado saiu aqui, ó, de 52,60. Ele abriu aqui nos 53,20. e 20. É um gap interessante, não é lá, essas coisas todas. Mas já deu para entender que tinha um movimento forte comprador nesses dias. É tanto que teve três dias seguidos de alto. O que eu imaginava para hoje, né, que hoje no caso é dia 29, era um dia de baixa. Principalmente, se vocês levarem em consideração aqui também, que o fechamento prévio, pessoal, tinha sido aqui, ó, tinha sido aqui nos nos, nos 53,87, né, ou seja, já na, na, na região ali dos 5,40, né, e o fechamento anterior foi ali nos 53,30, né, 53 e, 53 e não, 5,43 reais, e 43 centavos, tá, então esses dois pontos são pontos interessantes, então o que eu imaginava para hoje era o seguinte, se o mercado ele abrir acima da abertura do dia anterior então eu quero comprar qualquer preço qualquer preço acima da abertura tá então de onde é qualquer preço você pode comprar na abertura pode mas estatisticamente o resultado não é tão positivo mas quanto mais distante da abertura procurando sempre pontos de extremidade máximo etc melhor vai ser a compra né? Então, se a gente vir aqui para o time de uma hora e entender como o mercado se comportou hoje, você viu que hoje ele abriu aqui ó, nos 54,10 e ele fechou hoje aqui nos 54,12,5. Tá? Então, o mercado hoje praticamente ele deu uma disparada, mas depois ficou de lado aqui, né? levando em consideração que aqui também é uma região de média. Então, hoje não teria um bom resultado, mas... Vamos lá ao ponto, vamos fazer uma análise para amanhã, para aí a gente já poder ter, é, no caso, na quinta-feira, né, no fechamento de amanhã, um, uma perspectiva melhor e vocês começarem a entender como funcionam as minhas análises para day trade. Quem tem um pouco mais de dúvida, tem um link no grupo chamado Diário de Trades, lá eu utilizo, utilizava aqueles PDFs e postava no grupo, já para trazer um, po um pouco mais de clareza. Porque não basta olhar os gráficos, pessoal. Você tem que estar tá entendendo o que é que está acontecendo na economia. Por que o dólar está subindo, entendeu? Você tem que entender. Porque não vai adiantar você ficar operando contra a tendência sem pelo menos entender o que é está que acontecendo no mercado. Então, vamos voltar aqui para o time diário, tá? Voltamos aqui para o time diário. E a gente tem dois pontos interessantes aqui. O primeiro é o fechamento de hoje, que a gente fechou aqui nos 54... E 12, não foi? 54, 12,5 Deixa eu botar aqui 54 Ó, 12,5 Vamos botar certinho, tá pessoal? Certinho Tá? 54, 12,5 E o outro era o fechamento anterior Que foi o fechamento do mercado anterior que Fechou lá no 54 É 35 Mais ou menos 54, 35 30,5 Pronto, tá? Então o que é que se entende? Tá? Então a gente volta aqui o time de uma hora, tá? Então o que é que eu compreendo aqui? Eu compreendo que essa região de média ela é uma região importante. E há até um gap aqui grande entre a média de 20 e a média de 200, tá pessoal? Um gap de quase 100 pontos aqui. É, se a gente for traçar uma fibo pessoal, desse ponto, desse último fundo para cá. O ponto de 50% e 61% vai estar mais ou menos aqui entre os 53,60 nessa base. Inclusive é um ponto de confluência com aquele suporte, com aquele, é, aquela resistência que virou suporte, né? Que a gente marcou anteriormente no time diário, logo no início do vídeo. E eu acredito que seja um ponto bom no meu ponto de vista para compra. Então, se o mercado, se o mercado abrir pelo menos aqui abaixo dos 54,05. Então, eu acredito que amanhã já vai ser uma boa região de compra, tá, pessoal? Então, eu vou fazer até uma marcação aqui para amanhã. Para que qualquer preço aqui abaixo dos 54, eu acho, eu acredito que seja um ponto interessante para fazer compras, tá, pessoal? É, um detalhe importante é que... Tudo que eu vou falar nesses vídeos e nos próximos vídeos são apenas estudos, tá, pessoal? Eu não estou falando que é para você executar uma compra ou não. Você é totalmente responsável por isso. Inclusive, na descrição aqui do vídeo, eu deixo um disclaimer totalmente pronto e padronizado em todos os vídeos, ok? Pessoal, um detalhe importante. Só um, um, um, uma informaçãozinha, tá? Pessoal, aqui no link da descrição também tem a playlist do curso completo, tá? É um curso é, que eu vou dizer assim, que é mais para quem está iniciando, tal, etc, mas tem alguns assuntos mais avançados e tem algumas estratégias também mais avançadas para quem quiser operar, beleza? E a playlist está aqui e já vem com esse PDF aqui que são várias informações, enfim, é, é, é uma mão na roda para quem está iniciando ou uma mão na roda para quem está perdendo, né pessoal? E aqui também tem um link na descrição que vai diretamente para o grupo no WhatsApp e também diretamente para a playlist que já vem incluso os PDFs beleza eu quero agradecer a todos atentos amanhã caso o mercado abra em torno ali do 5405 tá pessoal em torno de 5405 porque pontos abaixo disso é são pontos que eu vou ver se eu consigo operar porque quem sabe quem me conhece sabe eu apenas opero swing trade mas eu como eu quero iniciar esse projeto é, trazendo aí um abre aspas uma pequena esperança para quem opera day trade e não consegue ter resultado eu vou conseguir sim pegar uma operação de compra aí nem que seja com um contratozinho só para a gente dar continuidade aí aos resultados da, dos meus estudos ok tamo junto e até a próxima valeu